Ateísmo, a verdade desconhecida. Se você, possuidor de uma intelectualidade mais avançada, tipo Voltaire, autor da seguinte citação, eu acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram se, por acaso você tiver entre os seus parentes e vizinhos alguns mentes lacradas que rendem louvores a um Deus a que dão o nome de Jeová, a um Deus que consagrou o dia de sábado para descanso, a uma denominação religiosa a que dão o nome de congregação, dentre outros fanaticismos. Você, possuidor de uma intelectualidade ainda longe de se comparar a Voltaire, Elias, Oseias, Moisés, Salomão, Sócrates, Jesus. Você, diante de tanta baboseira dita religiosa, certamente, indignado com esses parentes e vizinhos donos das verdades de Deus, que foram zumbificados, desde o berço ou por falta de uma intelectualidade mais avançada, se deixaram seduzir por essas denominações religiosas, inimigas entre elas mesmas por não concordarem com os ensinamentos das concorrentes ao reino dos céus. Então você, encurralado na sua zona de conforto, e, fazendo uso do seu livre-arbítrio cedido pelo Criador de todos nós, e não apenas a esses fanáticos mentes lacradas, você optou pelo que chamamos de ateísmo. Esses fanáticos dizem servir a Deus, mas na verdade só querem dele favores e riquezas materiais negando a humildade de Jesus e o seu desapego aos bens materiais. Ainda correrá séculos para que esse primitivismo religioso seja abandonado para que haja um só rebanho e um só pastor. O bom Satanás é aquele que age de forma sutil e subliminarmente na mente das ovelhinhas inocentes. O mau satanás é aquele que age abertamente e que tem como símbolos o bode e a galinha preta. O pessoal do bode usa a mão para fazer o gesto dos dois chifres e o rabo do bode. O pessoal da galinha preta usa as encruzilhadas. Enfim, nesses tempos de destruições e aflições para a renovação e transição para o nascimento da nova humanidade, haveríamos de passar por tudo isso. Anjos caídos, nada mais são do que seres humanos malévolos que tentaram e tentam desmoronar o reino dos céus idealizado pelo Pai e coordenado por Jesus. Para esses anjos caídos, a enganação e a mentira devem prevalecer acima da honestidade e verdade. Tecnologicamente o mundo tem evoluído, mas em questão de espiritualidade temos vivido num atraso horroroso por culpa de ter havido um imperador chamado Constantino que ao criar o concílio de Niceia deu início a uma casta de privilegiados que ao longo dos séculos passou a dominar o mundo de forma moral maligna e a busca incessante pelos bens materiais. Não mediram esforços, exército, inquisição para manterem o status de donos do mundo. Quando tudo parecia sob controle, eis que surge Lutero, para que, de fato, houvesse oponentes à altura de causar estragos à supremacia estabelecida desde Constantino. Na verdade, não existe religião, o que existe é uma briga entre espertos para ter sob controle o maior número de ovelhinhas possível. Religião é um panos de fundo para ocultar os verdadeiros objetivos desses espertalhões. Roma ensinou a arte de enganar para lucrar com os enganados, isso passou a ser norma para os concorrentes pós-Lutero, e atuais.